Olá estudantes, agora nós teremos uma videoaula para tratar sobre os critérios de textualidade, um conceito muito importante que está sendo trabalhado, né, será trabalhado na unidade 1 do nosso módulo 2, certo? Então vamos lá. Para a gente falar sobre critérios de textualidade, primeiro a gente precisa entender o que é texto, né? ou reforçar, ou ter esse conceito de texto muito bem estabelecido. Então vejam bem, nós estamos entendendo texto como a unidade máxima de funcionamento da língua, texto como um evento comunicativo, em que convergem ações linguísticas, cognitivas e sociais. Essa definição que o Markowski nos traz, ela é bastante interessante, né? porque ela amplia esse conceito de texto, esse entendimento do que é texto, não como um produto, mas o texto como um evento comunicativo, ele dá conta mesmo dessa dinamicidade né, das nossas interações sociais. Lembrando que toda vez em que nós vamos usar a nossa língua, por exemplo, vamos ficar na linguagem verbal, Seja falando algo, seja escrevendo, seja digitando algo no seu computador, seja abrindo o celular para fazer qualquer coisa, todas as vezes em que você vai usar a linguagem verbal, né? especificando aqui na linguagem verbal, para se comunicar, você está produzindo texto, certo? Então, essa noção do texto como um evento comunicativo, ela é muito interessante por isso. E ela faz com que a gente entenda o que o texto não é também. O que, que um texto não é? Um texto não é um conjunto de coisas. Como nós estamos usando a linguagem verbal aqui como exemplo, um texto não é um conjunto de palavras, um texto não é um amontoado ou um agrupamento de frases, o texto não é um conjunto de parágrafos, o texto ele não é isso, o texto é uma completude, então ele é uma unidade significativa, ele é a unidade máxima de funcionamento da língua. Né? É, então, o texto, nessa completude, ele é um todo organizado de sentido, ele se estabelece na relação, na relação que ele tem entre as partes que o compõem mesmo, então veja, é relação, não é um conjunto de parágrafos, mas é uma relação que existe entre aqueles parágrafos, né? é uma relação que existe entre as palavras que o compõem, é uma relação ali. É, e também ele se estabelece na relação com outros textos. E isso é muito interessante para o critério da intertextualidade que nós já vamos discutir. Nesse sentido também, o texto, ele sempre se estabelece, ele sempre se manifesta ali como uma resposta a um discurso anterior. Isso é muito interessante e também é, se relaciona muito bem com essa ideia do texto como um evento comunicativo, né, como uma unidade significativa. É porque essa resposta, o um discurso anterior, diz respeito também a esse movimento, a esse movimento social, a esse movimento dos seres humanos na sociedade, esse movimento da vida, em que a gente vai se movimentando, a gente vai interagindo uns com os outros, e é nessa interação que as necessidades, tanto de saber receber um texto adequadamente, quanto de produzir um texto adequadamente, vão aparecendo. Nós, estamos, nós vamos falar sobre critérios de textualidade, né, é, o que que seriam esses critérios de textualidade? A, a, a grande pergunta aqui que se faz é, o que que faz com que um texto seja um texto? O que? Né? É, por que que eu posso dizer, o que, o que que faz com que eu consiga dizer que eu estou diante de um texto? Pois, e diferentes estudiosos, eles, e aí vocês vão ver isso muito bem numa, nos materiais, é, Colocados ali para vocês estudarem nos módulos, né? Dão, eles fazem bem esse histórico e esse apanhado. Diferentes estudiosos se debruçaram sobre essa questão e, então, definiram a questão dos critérios da textualidade, né? Então, são critérios que fazem com que o um texto seja um texto. Esses critérios, eles não são forminhas. Esses critérios, eles não são regras ou normativas, não é esse o sentido. Esses critérios, eles são características, critérios mesmo, parâmetros, que fazem com que você, diante de um texto, né, diante de uma produção textual, é, consiga se relacionar com essa produção e acessar, a sua leitura, as informações que são postas ali, enfim. Então, o que faz com que um texto seja um texto? A gente consegue responder essa pergunta por meio desses critérios de textualidade. Existem sete critérios de textualidade, né, que foram codificados então, que foram estudados e são sobre esses critérios que nós vamos falar aqui agora. É, eu trago para vocês duas explicações que se complementam, mas nesse início aqui eu vou trazer duas, duas explicações, né? Uma pautada na COC que traz esses critérios de textualidade, pensando muito naqueles que são centrados no texto ou centrados no usuário, lembrando que a Coque vai beber da fonte, né, e a gente tá falando do Bogrand Dressler, lá na década de 80, quando esses teóricos, né, fazem a compilação desses critérios, enfim, ap apresentam esses critérios também, tanto a Coque quanto o Luiz Antônio Marcuski, que é a outra apresentação que eu faço, é, se voltam aí para essas origens, evidentemente, trazendo a explicação, né, a explicação deles. É, então, a que vai, vai nos dizer que nós temos os critérios de textualidade, e a gente pode pensar esses critérios de textualidade sentados no texto ou centrados no usuário. Então, aqueles critérios centrados no texto seriam a coesão e a coerência, e aí a gente já vai entender também porque que ela... Por que esses critérios são apresentados né, dessa maneira, como centrados no texto. E os outros cinco critérios, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade, intertextualidade, seriam centrados no usuário. O que dá para a gente entender assim logo de cara é pensar que esses outros cinco critérios, eles é como se eles estivessem muito alicerçados na pessoa, né, no, quando ela fala usuário, o interlocutor desse texto. Então, assim, a, a capacidade desse interlocutor de processar o texto de determinada forma é que vai dar o tom aí também desse critério e a gente vai conseguir entender isso. O Luiz Antônio Markulski, ele traz uma, uma explicação para esses critérios, que também é muito interessante e vale a pena também a gente ter contato com essa explicação, em que ele vai falar um pouco de orientação, então ele divide esses critérios conforme o que ele considera da orientação desses critérios, né, então por exemplo, os critérios que são mais orientados pelo texto, continuam sendo a coesão e a coerência e aí ele considera os critérios que são orientados pelo aspecto psicológico então vejam né muito centrado no usuário também no interlocutor na pessoa no ser humano que está é, produzindo recebendo o texto que seria a intencionalidade e a aceitabilidade o critério orientado pelo aspecto computacional, e aí nós temos a questão da informatividade e a gente vai discutir isso também, é, e o critério, os critérios orientados pelo aspecto sócio-discursivo, e aí nós temos a situacionalidade e a intertextualidade. Vamos ver agora um pouquinho cada um desses critérios, discutindo alguns textos aqui. Primeiro vamos tratar da coerência e da coesão, né, é, Ambos os autores que eu estou mencionando aqui olham para a coerência e para a coesão e consideram que esses critérios eles são bem amparados ali pelo texto, né? Focados no texto, são centrados no texto, é... são orientados pelo texto e... e aí vamos ver como que isso se manifesta, né? Eu acredito que esses dois conceitos, coerência e coesão, não são nomes... É desconhecidos provavelmente em algum momento, em, em muitos momentos da vida escolar de vocês, vocês se depararam com esses conceitos, né? Inclusive o nome, essa palavra coerência, ela é bastante usada, não apenas para a gente lidar com textos, né? Ou dentro desse aspecto mais conceitual e teórico, mas na vida mesmo. E a gente sabe que coerência de respeito é sentido, né? Então quando uma pessoa está sendo incoerente, quando você diz isso para alguém, você está dizendo para ela que o que ela ela está fazendo não tem sentido, ou porque ela disse que ia fazer uma coisa e fez outra, ou porque ela fez uma afirmação para você e depois você descobriu que aquilo que ela afirmou não era verdade, enfim, ela não está sendo coerente. Então, a coerência tem a ver com esse processamento do sentido, né? com essas possibilidades que há no texto para que a gente consiga atribuir a esse texto um sentido. Afinal de contas, a coerência também é um critério básico, porque se o texto é uma unidade significativa global, eu preciso ter sentido se eu não tiver sentido, é... e a coesão é um critério que se relaciona à maneira como os elementos linguísticos presentes ali no texto se relacionam para ajudar a construir esse sentido. Então, quando a gente fala de coesão, a gente fala de uma maneira bem específica mesmo de elementos linguísticos e de relação. Né? Eu coloquei para vocês um texto que é um conto então, olha só, quando eu falo que ele é um conto, eu já estou pensando no gênero textual. Que texto é esse? Conto. Esse é o gênero textual do qual esse texto é um exemplar. Ele é um conto, é um conto literário. O, o autor desse conto é o Ricardo Ramos. Então, quando eu falo que esse é um conto literário, isso já me traz uma série de, de parâmetros para a leitura desse texto também. Eu estou no terreno da ficção, a finalidade desse texto também é uma finalidade muito é, é uma finalidade diferenciada por exemplo de um de uma notícia então eu não estou nesse terreno agora eu estou no terreno do estético eu estou no terreno do entretenimento eu estou no terreno da fruição estética é, outros objetivos me levam a ler um conto literário né então eu estou no terreno mais livre o conto literário é um texto que tem liberdade, o produtor de um texto literário, por estar nesse domínio do literário, do artístico, ele tem liberdade de produção, ele tem liberdade de criação, então é nesse terreno que eu estou. E veja aqui por que é importante né, a gente fazer essas considerações, pelo próprio texto. O texto diz assim, chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, água. Escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme para cabelo, pente. Cueca, camisa, botaduras, calça, meias, sapatos, gravata, paletó. Carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio, maço de cigarros, caixa de fósforos, jornal. Mesa, cadeiras, ticre, pires, prato, bule, talheres, guardanapo, quadros, pasta, carro cigarro fósforo. Então, assim, o que, que a gente tem aqui que é muito diferente? Você não tem uma escrita, uma forma de escrita convencional. Esse texto, ele não é escrito, as frases que compõem esse texto, elas não estão na ordem usual da língua portuguesa. Então, aqui eu não tenho, por exemplo, um sujeito e um predicado. Eu não tenho isso. Ele não diz que o homem acordou, calçou seus chinelos, dirigiu seu hotel o banheiro, escovou os dentes, tomou banho. Ele não diz isso. É, a gente consegue recuperar que isso está acontecendo, que esse homem acordou, logo depois ele faz a higiene dele, ele penteia o cabelo. Eu sei que é um homem, porque ele tá falando de cueca, não é? Cueca, camisa, botoaduras, calça, meias, sapatos, gravata, paletó eu sei como esse homem se veste, eu sei que esse homem depois pega o carro dele e sai, chega no ambiente de trabalho e depois esse homem vai voltar para casa. Mais para o final do texto, ele diz assim, mesa, cadeiras, pratos, talheres, copos, guardanapos, chica, cigarro e fósforo, poltrona, livro, cigarro e fósforo, televisor, poltrona, cigarro e fósforo, duras, camisas, sapatos, meias, calça, cueca, pijamas, chinelos, vaso, descarga, pia, água, escova, creme dental, espuma, água. Chinelos, coberta, cama, travesseiro. Então, eu li um trecho inicial do texto e eu li um trecho final desse texto. O que, que acontece? Nós temos acesso à rotina desse homem em um dia, tudo o que ele faz. A gente percebe que ele acorda, toma o um café, vai para o trabalho, trabalha, almoça, volta para o trabalho, volta para casa, faz a sua higiene, janta e vai dormir. É, esse texto ele é muito interessante para exemplificar tanto a coerência quanto a coesão. Em relação à coerência, ele subverte a ordem natural né, das construções das frases na língua portuguesa, e isso é muito interessante, porque eu estou diante de um texto que é literário, então é muito interessante que isso aconteça, né? ele tem liberdade para fazer isso, mas eu consigo acessar essa rotina, porque as palavras não estão postas aqui de maneira desorganizada. A ordem que ele coloca essas palavras... E reestabelece a ordem dessa rotina. E assim eu consigo ir produzindo sentido também, entender, e sem falar no título, né? Por que esse circuito fechado? Quais são as possibilidades metafóricas que esse título dá? É uma rotina sufocante? É todo dia assim? Não sai nada de, desse circuito? Em relação à coesão, eu trouxe esse exemplo para vocês, para mostrar é, uma coisa muito importante. A coesão ela é fundamental em diversos textos, em diversos gêneros textuais, mas não em todos. Então, para que um texto seja coerente, não necessariamente a coesão precisa estar estabelecida. É, esse texto acaba sendo um exemplo. A coesão, ela se estabelece não pelo elemento linguístico, mas pela ordenação das palavras. Eu tenho elementos de coesão aqui, eu tenho o E. Em algum momento, ele coloca um E. Mesa e poltrona. Esse E é um elemento conectivo, esse é um elemento de coesão. Agora, será que uma notícia pode se estabelecer sem ter elementos de coesão? Impossível, não pode. A notícia, você precisa ter os elementos de coesão ali, que vão fazer a conexão entre as frases do texto, entre os termos que compõem aquelas frases, aqueles enunciados, enfim. A retomada do que já foi dito, né, que é a coesão referencial, a coesão precisa estar. Mas no caso do conto literário, o autor ele pode subverter isso. E há um outro ponto importante aqui para nós fecharmos essa parte da coerência e da coesão. A coerência ela é um princípio de interpretabilidade. O que, que isso significa? Isso significa que não existe texto coerente ou incoerente por si só. Eu preciso processar a leitura desse texto para acessar essa coerência. E muitas vezes a pretensa falta de sentido é o que dá sentido para o texto. Lá no material do módulo, vocês verão, por exemplo, alguns exemplos disso. Nós temos aquele texto que se manifesta até como uma piada, uma anedota, enfim. O bêbado dizendo o que ele fez. Chega um momento em que o que ele está dizendo não faz sentido nenhum. Mas é justamente aí que está a graça do texto. Repetir aquilo, dizer aquilo de uma maneira que não faça sentido, é o que dá sentido, porque ele está tão bêbado que ele não consegue mais dizer coisa com coisa. Então, veja, a coerência consegue ser construída pela interpretação que eu faço do texto, certo? Continuando, nós temos os critérios da intencionalidade e da aceitabilidade, que são critérios bastante centrados no usuário, ou orientados por um aspecto psicológico, então o próprio nome já diz, a intencionalidade bastante relacionada com os objetivos né, as intenções desse produtor e a aceitabilidade é a contrapartida dela, a aceitabilidade é essa disponibilidade desse interlocutor de entrar nesse jogo comunicativo e ajudar a produzir sentido para aquele texto. O que eu trouxe aqui para vocês, na verdade, é uma, um, um fato do qual eu me lembrei, e que é um interessante exemplo. É, soldado cria poema para registrar ocorrência de entrega de arma em Minas Gerais. Eu não estou usando aqui a notícia como exemplo, mas eu quero que vocês pensem no fato. O que aconteceu é que um soldado, ele produziu um, um registro de ocorrência em forma diversa. E aí a notícia coloca um trecho do, do, do texto que ele produziu. Recolhemos a tal arma sem força ou resistência. O velho cumpriu o trato sem gastar uma insistência. O velho nunca mais vi, deve estar por aí em paz com a consciência. Ok, ele tinha que fazer um registro de ocorrência de alguém que foi lá e entregou uma arma de fogo que estava sob a sua responsabilidade. Este soldado produz um texto inverso, né? um texto é, que já está no terreno do artístico, do literário. Esse soldado passa por um processo de investigação. A notícia diz no final que se for constatado que ele feriu alguma norma, ele pode ser punido. Ou seja, é, a intenção dele em produzir o texto dessa forma ele não teve a aceitabilidade que talvez ele achasse que ele fosse ter. Então, dentro desse contexto, o texto dele não foi aceito, o que nos remete também a todas aquelas características né, dos gêneros textuais, os textos circulam em determinadas esferas, e o que pode ser bem aceito em uma determinada esfera, como por exemplo o texto do Ricardo Ramos, que é um texto fantástico do, no seu valor literário, não vai funcionar em uma outra esfera, Nenhum jornalista vai escrever uma notícia sem elementos de coesão, certo? Continuando, nós temos a informatividade que diz respeito à é, quantidade, quantidade de informação né, que esse texto traz, ela diz respeito tanto a essa quantidade de informação, quanto a capacidade de, do interlocutor também de processar essa informação em relação àquilo que é conhecido e àquilo que é desconhecido. Um exemplo de gênero textual muito rico para a gente pensar nesse critério da informatividade é o infográfico. O infográfico é um texto bastante interessante, é um texto multissemiótico, né, que traz a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Esse infográfico, ó, publicado na revista super interessante é muito interessante porque ele está falando, né, ele está tratando dessa questão da alimentação e do desperdício de alimento, e ele traz um gráfico, ó, usando a própria melancia aqui para demonstrar isso, é, e veja quantas informações estão dispostas aqui, e como que o infográfico, ele tenta tornar essa informação é, o mais palatável possível, né? Então, ele trabalha muito bem essa questão da quantidade de informações e pensando no seu leitor, para o leitor conseguir processar essa informação. Afinal, quanto mais informações novas um texto tiver, mais difícil vai ser o processamento dele, porque mais ele vai exigir de você. Se um texto tem um nível de informação mediano, é aí sim você consegue processar essa leitura de uma maneira mais mais eficiente, né, de uma maneira menos, com, com menor dificuldade, então aqui é um exemplo interessante de informatividade, e aí nós temos a situacionalidade, vejam que eu trago uma charge aqui para vocês, essa charge eu cortei de propósito ela aqui nesse começo, vejam, nós temos um urso e um cachorro menor, e sanções internacionais. Quando eu vou para outra imagem, vocês conseguem perceber do que trata a charge. A situacionalidade ela tem a ver justamente com isso, né? com, a, com, a, com, com o tanto que o texto é determinado pelo seu contexto, seja o contexto imediato da situação, seja o entorno socio-político, histórico, cultural dele. A charge é um bom exemplo para tratar de situacionalidade de maneira muito predominante, porque veja, é, esse texto foi, foi acessado por mim pela primeira vez em março de 2022, então a gente estava muito mais próximo, né, estava muito mais recente aquele contexto de guerra, mas até hoje ele consegue, a gente consegue produzir um sentido muito fácil para ele, porque nós estamos imersos ainda nesse contexto, mas muitas vezes para você processar essa leitura do texto de maneira eficiente, você precisa ter acesso a algumas informações desse contexto, e o texto mostra bem isso, sem falar de outros aspectos, né, o que que o que esse urso representa? O que que significa um urso para a Rússia, para a cultura russa? Enfim, de que maneira que o urso representa a Rússia? E esse cachorro? por que, que ele está com uma coleira? E não é qualquer cachorro, é um poodle, é um poodle bem tosado aí. O que que esse poodle está simbolizando? Por que, que a Ucrânia seria esse poodle, né, diante desse urso? Enfim, a gente consegue aí, e claro, sem falar no, no teor argumentativo que o texto tem, na intenção de quem o produziu, né? E para nós fecharmos, o, nós temos aqui como último critério a intertextualidade, e aí eu me lembrei de uma peça publicitária do Boticário, bastante interessante, que trouxe essa, essas referências né, dos contos de fada, dos contos infantis. No caso desse texto, nós temos aqui escrito assim, a história sempre se repete, todo chapeuzinho vermelho que se preze, um belo dia coloca o lobo mau na coleira. Então veja, você tem uma intertextualidade, uma relação estabelecida com outro texto, tanto pelo verbal, quando explicitamente faz referência ao chapéuzinho vermelho ao lobo mau, quanto pela imagem também, quanto pelo não verbal, quando essa moça está vestida de um capuz vermelho. O mesmo acontece na próxima peça, em que a gente consegue ver nesse anúncio... Para que varinha de condão quando você tem maquiagem um boticário? Aqui você não tem uma referência explícita à Cinderela, apenas é o universo dos contos de fada, mas os, os sapatos de os sapatinhos de cristal aí, né, que são oferecidos para ela, nos remetem sim a Cinderela. E aí a gente consegue acessar e fazer essas relações porque nós conhecemos essas histórias infantis, esses contos de fada. Então a intertextualidade ela precisa também desse conhecimento compartilhado pelo interlocutor para que ela consiga se estabelecer, para que o interlocutor, o leitor, acesse esse sentido e consiga aí, é, produzir né, o efeito de sentido que o produtor do texto esperava que ele produzisse. Certo? Por fim, as nossas referências, e apenas para deixar claro, né, que os critérios de intertextualidade, eles coexistem, certo? É claro que a gente pode pegar um determinado, olhar para um determinado texto e perceber que ali você tem um critério predominando muito, que está muito forte, mas é, eles coexistem, eles estão presentes ali no texto e tornam esse texto né, o que ele é, uma humanidade significativa global. E eu espero que a partir de agora vocês olhem para os textos que circundam vocês com esse olhar, com esse olhar curioso, com esse olhar de alguém que não é leigo e que tem condições sim de perceber os sentidos que o texto veicula e os critérios que estão subjacentes a esse sentido. Obrigada e até mais.